Eu tenho falado sobre o solo continuamente durante os últimos 30 anos de diferentes maneiras. Todos dizem, Sadhguru, isso é ótimo, isso é fantástico, e vão dormir. Então pensei que eu precisava fazer alguma coisa para acordá-los. Por que eu não ocupo nenhum gabinete, eu não uso uniforme? Eu sou apenas isso. Então a única maneira que eu pude fazer para que as pessoas notassem foi expondo a minha vida, colocando a minha vida em jogo de alguma forma. Então, tendo visto esses últimos 70 dias, cada dia tem sido um desafio. Agora o mundo acordou de certa forma. 74 nações assinaram para fazer uso das diretrizes Salve o Solo. 2.3 bilhões de pessoas falaram sobre o solo. Espero que todos vocês também façam parte disso. E... Queremos levar isso para 3,5 a 4 bilhões de pessoas porque, se 60% da população de adultos do planeta falarem, não haverá governo no mundo que possa ignorar isso.